Olá, aqui é o Daniel e hoje é dia das mães. Eu estou aqui em médico, né? não estou com a minha mãe nesse ano. É, mas eu quero gravar esse vídeo falando sobre o dia das mães e falando sobre a importância das mães na nossa vida. Então, uh, se você quer acompanhar esse vídeo até o final, já aproveita, se inscreve no canal e clica em curtir também. Bom, falando em mães, né? normalmente a minha mãe está provavelmente vendo esse vídeo então normalmente as mães elas têm uma função muito importante que é guiar uma vida, e é uma vida para realmente essa vida é ser uma vida de sucesso, para que uma, uma pessoa, uma criança prospere e consiga realmente uh, enfrentar as dificuldades da vida. Nem sempre é fácil, às vezes nem sempre é fácil a relação entre filho e mãe, ou filho e pai, porque uh, ser pai, ser mãe é tecnicamente uma grande missão de vida, onde as pessoas não recebem um manual para isso. Normalmente quando a gente começa, sei lá, um novo emprego, alguma nova empreitada na nossa vida, a gente recebe um treinamento. Mas ser mãe, ser pai é algo realmente único, é algo que as pessoas acabam descobrindo na prática, muitas vezes errando e muitas vezes acertando. Então, ah, na posição de às vezes a gente fica um pouco com raiva né? Às vezes um pouco nervoso Quando a nossa mãe ou o nosso pai Acaba contrariando as nossas vontades né? Mas muito do que eles ensinam Muitas das coisas que eles fazem conosco Serve como um treinamento Para que a gente possa alcançar níveis fantásticos Espetaculares na vida É deles que vem as maiores lições Que a gente pode se identificar Ou que a gente pode realmente usar Para fazer com que a nossa vida seja Completamente diferente né? é, Se você tem uma mãe que você, às vezes, tem um desentendimento, uh, se aproxime da sua mãe, tente entender a forma de pensar dela, tente uh, ser amigo da sua mãe para que você possa perceber que nem sempre é fácil exercer essa função. Muitas das vezes as mães elas têm muitos medos, muitos receios, elas têm muitas preocupações que elas não contam para ninguém, que elas não dividem com ninguém. E nesse momento, enquanto filho, e se você não for capaz de observar e perceber isso, você pode acabar agindo de uma forma injusta com a sua mãe. Então, é, aproveita o grande presente que a vida te deu, aproveita essa grande dádiva que a vida te deu, que é realmente ter uma mãe, se a sua mãe for presente, se a sua mãe for participativa, se ela fez o melhor para o seu crescimento, aproveita, porque às vezes a gente fica com uma sensação, não sei você, mas muitas pessoas com quem eu converso, às vezes ficam com a sensação, uma sensação de, poxa, minha mãe não foi uma boa mãe para mim, minha, minha mãe isso, minha mãe aquilo, enfim. Mas tenha certeza absoluta que frente às experiências de vida que a sua mãe teve, ela foi a melhor mãe ela poderia ter sido para você. É exatamente isso, ela foi a melhor mãe que ela poderia ter sido para você. Muito provavelmente, se sua mãe tivesse tido experiências de vida diferente, ela teria sido uma mãe diferente, uma mãe ainda melhor. Então, é o desejo para você que você possa reconhecer as atitudes que a sua mãe fez o seu crescimento, as atitudes que a sua mãe ah, mostrou para você durante toda a vida que fizeram com que você seja a pessoa que você é hoje. Porque independente de sua mãe ter sido uma mãe boa ou ruim, você só é quem você é hoje é, por causa da mãe que você teve. Se sua mãe te perturbou muito, se sua mãe te deu uma estrutura, se sua mãe te deu um apoio, um carinho, você só é quem você é hoje por causa da mãe que você teve. Então, é, seja grato por isso. Seja grato à vida, por realmente seja grato a Deus por ter colocado a sua mãe na sua vida, porque tudo que você é hoje é graças a essa pessoa. Então, para todas as mamães, eu desejo um feliz dia das mães, e eu quero desejar realmente para minha mãe um grande feliz dia das mães. Mãe, não estou com você hoje, mas saiba que eu, eu te amo bastante, que meu coração está com você, e é isso. Um grande beijo, mãe. Te amo. Fica com Deus. Tchau, tchau.